Bem-vindos, bem-vindas todos, todas as pessoas participantes, agradeço a todo mundo que está aqui presente, temos nesse exato momento 16 pessoas, 17, Giovana acabou de entrar, uh, nesse dia 16 de dezembro, final de 2020, a nossa última uh, oficina de educação do ano. Uh, então, mais uma vez, fico contente ver a quantidade de pessoas participando dessas oficinas se mantendo, é a primeira oficina que eu estou apresentando, a Giovana anunciou da última vez que ela passaria o bastão, pelo menos momentaneamente, para mim na apresentação dessas oficinas, ela continua atuando nos projetos Wikimedia, uh, continua também aqui conosco como membro do grupo, mas não mais aqui agora uh, nas oficinas de educação. E, bom... Vou dar início aqui a apresentação uh, de um pequeno slide, como praxe, como a Giovanna já fazia também. A gente vai ter cerca de 20 minutos, de 15 a 20 minutos, comigo aqui falando, e aí depois eu passo a palavra para as pessoas que farão a apresentação na tarde de hoje. Como praxe também, como habitual, nós teremos uh, das duas às quatro, duas horas, portanto, uh, de oficina, e... Começamos agora com a minha apresentação. Vou pedir para compartilhar uma janela, vocês me avisem aí se estiver funcionando. Todos enxergam a minha apresentação? Sim ou não? Ó, se alguém puder me dar o feedback, sim. porque eu não enxergo vocês. Sim, sim. sim, sim ótimo. Great. Então, oficinas Wikimedia Educação, a Educação Livre no Brasil e as plataformas Wikimedia, porque plataforma Wikimedia, vocês sabem, uh, não queremos fazer algo só orientado para a Wikipédia, muito embora a Wikipédia seja o projeto mais conhecido. Uh, muitos de vocês já são habituês aqui das oficinas, vão ver algumas coisas em repetição, em redundância, daquilo que já foi apresentado, mas a fim de permitir que todo mundo... Te esteja no mesmo patamar, no mesmo nível, uh, no mesmo contexto, eu vou uh, apresentar algumas coisas que já apareceram também em outras oficinas. Uh, faz parte do jogo, uh, existe um caráter pedagógico positivo na repetição e na e permitir que mais pessoas uh, subam no nosso barco a qualquer momento, mesmo que seja na, qu na sétima e última oficina do ano, 16 de dezembro de 2020, toca como eu disse, das duas às quatro. Programação para o dia de hoje. Temos esses 20 minutinhos tradicionais de introdução e apresentação geral. Ah, das, duas e vim, das duas e vinte às duas e cinquenta, o professor Alessandro Samuel Rosa vai apresentar Wikipedon, produção colaborativa de conteúdo livre sobre recursos do solo e da terra. E depois, logo em seguida, das duas e cinquenta, às 3h20, nós temos a dupla aí, representante do História na Wiki, a Isabela Tosta e o Lucas Piantar, apresentando Wikimedia Educação, Experiências, Formação Docente e o História na Wiki, que é o grupo uh, do qual eles fazem parte. E, por fim, nós temos a nossa sessão aí, de perguntas e uma discussão livre, ocupando os 40 minutos finais da nossa oficina, a princípio, entre as 3h20 e, e as 4 horas. Lembrando sempre que essas oficinas são, organiza são organizadas pelo grupo de usuários Wiki Movimento Brasil, grupo do qual faço parte e sou o gerente administrativo, e conta com apoio também do grupo de usuários Wikipedia Educação, Wikipedia Education, um grupo global, por isso o inglês, e também o Creative Commons e a iniciativa Creative Commons Open Education. São os dois apoiadores dessas oficinas. Temos aí os uh, apresentadores do dia de hoje, vou compartilhar aqui com vocês a descrição que eles me passaram. No caso do Alessandro, Alessandro ele é engenheiro agrônomo com mestrado e doutorado em ciência do solo. Ele é professor dos cursos de agronomia e ciência da computação na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no campus de Santa Helena. Ele atua nas áreas de ciência do solo, geoestatística e geoprocessamento. Criador e mantenedor do repositório brasileiro livre para dados abertos do solo. E depois, até sem querer enviesar demais a apresentação, gostaria de ouvir o o Alessandro tem algum trabalho, algum engajamento no OpenStreetMap, que também é uma plataforma aberta relacionada a mapas, nos quais você consegue identificar áreas de cobertura de solo, etc., Uh, e o pessoal da História da Wiki, nós temos dois representantes da do História no Wiki. Uh, a Isabela Tosta, graduando em História na Federal de Santa Catarina, editora do, uh, de, do projeto História no Wiki. Edita nas plataformas Wikimedia desde uh, do ano passado, desde 2019, quando participou do projeto Teoria na Wikipédia, na mesma universidade. E o Lucas Pianta, que também é uh, graduando em História na Federal de Santa Catarina, co-criador e editor do projeto História no Wiki e colunista do site História da Ditadura. Edita nas plataformas Wikimedia desde dois anos atrás, desde 2018, quando participou do, proje do mesmo projeto Teoria da História na Wikipédia, na mesma referida universidade, na Federal de Santa Catarina. Uh... E como é tradicional, a gente, antes de eu dar prosseguimento a essa apresentação, a gente pode fazer uma pequena rodada de apresentações. Boa parte de vocês já se conhece, então eu estimulo principalmente quem estiver uh, participando aqui agora da, pela primeira vez, ou que ainda não tenha feito uma, uma apresentação verbal, uh, seria agora o um momento uh, adequado para isso, nós temos tempo, a ideia é que a gente tenha 20 minutinhos aí de, uh, de, de apresentação, então, por favor, passo a palavra a qualquer um de vocês que queira fazer o e falar co, como chegou até aqui, se tem trabalhado já uh, com algum projeto Wikimedia como ferramenta educacional e assim por diante. Lembrando que o chat também é uma possibilidade, mas seria legal que quem não fez ainda faça verbalmente. Vamos lá, pessoal, não se acanhem. Não quero jogar ninguém na fogueira aqui, mas vejo o pessoal uh, fazendo apresentação no chat. Façam... Abra o microfone, por favor, gente. É legal ouvi-los, dá uma outra dimensão, um outro, um outro nível de uh, comunicação. Olá, meu nome é Janaína, eu sou aluna do, é, de mestrado em fonoaudiologia aqui na Faculdade de Odontologia de Bauru, e eu já tenho certo conhecimento com a ferramenta, porque eu fiz um trabalho né, durante as disciplinas do, do mestrado, e como eu tenho interesse né, nessa área, eu resolvi fazer a inscrição, eu vi divulgação através da mídia, e resolvi fazer inscrição para poder estar participando hoje com vocês. Obrigado, Janaína. Formidável. E Bauru é uma cidade que tem, me lembro, outros, outras tantas pessoas também, wikipedistas. Uh, bastante experientes e que, certamente, eu acho que gostariam ou poderiam, eventualmente, uh, atuar participando como embaixadores ou prestando algum tipo de suporte a esse tipo de, de atividade. Boa tarde, Fabrício. É, eu sou, sou professor Fabrício também, aqui na mesma universidade que o professor Alessandro, e eu não, eu não sou usuário da ferramenta, mas a gente... Já participei de algumas apresentações do, do Alessandro e ele está me motivando a começar a utilizar na minha área de atuação, que eu sou mais da parte de climatologia também com formação em agronomia, mais voltado a dados é, da atmosfera, vamos dizer assim. E, então, a minha, minha expectativa é mais para conhecer mesmo, quem sabe, tomar a decisão de começar a utilizar. Por isso, participando da, do evento, do processo. Seja bem-vindo, Fabrício, muito bom vê-los aqui. Recursos também não tão comuns, tal como Fono e área ligada à climatologia, geologia, geografia, não são cursos, digamos assim, abundantes, digamos, em iniciativas relacionadas ao uso educacional dos projetos Wikimedia. Então, esse tipo de pluralidade, de diversificação de áreas é algo sempre positivo. Volto aqui na minha janelinha. Uh, o, quais são os, os objetivos dessas oficinas que a gente tem feito ao longo de 2020? Né? O objetivo foi de auxiliar quem todas as pessoas que utilizam ou que pretendem utilizar as plataformas Wikimedia com um propósito educacional. Lembrando que a maior parte delas não foi pensada dessa maneira muito embora elas possam ser utilizadas dessa maneira. A Wikipédia não foi projetada como uma ferramenta educacional, mas ela pode ser utilizada como tal. Estimular o uso de formatos alternativos de ensino, portanto, em, ah, muitos educadores ou pessoas que atuam na área de educação conhecem esses softwares ao estilo LMS, ou o mais famoso deles certamente é o Moodle, mas... Como pensar um o um MediaWiki, né, um softwareWiki que a princípio seria uma espécie de CMS, um um gestor de conteúdo como uma ferramenta de ensino, isso traz uma série de possibilidades para além do aquilo que é feito no Moodle, mas também impõe uma série de desafios e é isso que a gente está querendo abordar aqui nas oficinas, como a de hoje e como a de agora. Uh, um terceiro objetivo é apresentar um panorama renovado dos programas de educação WIKI, então a gente está o tempo inteiro trazendo coisas que têm sido feitas uh, em tempos mais recentes, dar voz aos educadores das plataformas, é exatamente isso que nós faremos uh, mais adiante, entender as dificuldades enfrentadas, certamente as dificuldades enfrentadas por alguns de vocês são as mesmas uh, que são enfrentadas por outras pessoas, então, a ideia da gente se reunir aqui compartilhar experiências e nos antever uh, em relação aos desafios que se impõe uh, entender essas dificuldades portanto e um objetivo final mas não menos importante é formar uma rede de apoio para esses educadores da qual a uh, boa parte aqui do nosso aqui do grupo também fazemos parte e por meio dessa rede a gente ter um sistema mais descentralizado Uh, a gente não tem ambição de ficar capitaneando as coisas, ou de ficar uh, fomentando oficinas o tempo inteiro, ou puxando coisas, mas a ideia é que todos nós aqui sejamos capazes de, tal como acontece na Wikipédia, de uma maneira descentralizada e colaborativa, criar essa rede de apoio aos, aos educadores. Uh, alguns números do programa de educação Wikimedia no Brasil esses números aí aqui são fresquinhos. Nós temos, nessa plataforma chamada Outreach Dashboard, nós temos registrados, registrados 191 programas, com mais de 4.400 editores, cerca de 118 milhões de palavras adicionadas, 301 mil referências adicionadas, 84 milhões mais de 84 milhões de visualizações de artigos. 114 mil uh, artigos editados, 65 mil criados, e quase 60 mil uh, itens carregados dentro do Wikimedia Commons. Então, são números bastante expressivos, uh, expressivos, eu estou até usando um eufemismo, assim, me parecem números absolutamente impressionantes, e é formidável que isso esteja acontecendo, estamos trabalhando para tornar esses números ainda mais robustos. Uh, um, panor opa, um panorama brasileiro entre 2011 e 2020, compilado aqui pra, pela Giovanna. Nós temos um número de 18 instituições uh, trabalhando com as ferramentas Wikimedia, 24 grupos de estudo formados, 42 professores, mais quatro monitores, 61 embaixadores. Para quem não sabe, embaixador foi um modelo proposto lá no, uh, antes de 2010, no qual havia um equipedista experiente, ou no local, o embaixador presencial, ou remoto, o embaixador online, um, um, em que em geral era um, um, uma pessoa mais experiente nos projetos, que atuava dando suporte aos professores e professoras que estavam ali iniciando na utilização dos projetos como ferramenta de, educacional. E mais de, 180, mais de 180 programas, cursos e classes. Uh, nessa rede de apoio que foi criado nós temos o portal das oficinas Wikimedia Educação, esse portal, ele existe dentro da Wikiversidade, que é o proje dos projetos Wikimedia, ele é o projeto mais afim, com mais afinidade para esse tipo de uh, iniciativa, vou compartilhar a tela aqui com vocês, uh, para mostrar um pouco o portal, e já, antes, também aviso que nós temos um grupo de educadores e pessoas interessadas, desenvolvidas, formado, aliás, dentro do Slack do Item Movimento Brasil. Para participar, uh, o grupo é aberto, mas a gente pede o envio de um e-mail para evitar exatamente esse tipo de problema que nós tivemos na oficina agora há pouco, de pessoas mal intencionadas uh, querendo fazer algazarra, digamos assim, né? Então, eu vou passar... A compartilhar aqui. Vocês estão enxergando o uh, meu navegador agora? Sim, enxerga, problema, dá um feedback verbal. Perfeito, ótimo. Nós temos dentro da Wikiversidade uma página chamada Oficinas Wikimedia e Educação, na qual a gente tentou estruturar de modo bastante expositivo, bastante inteligível. A, a proposta dessas oficinas, né? Então, as oficinas, claro, são apenas um aspecto, nossa ambição maior é a formação da rede, então, por favor, todos vocês, a ideia é que vocês sejam proativos, não tenham medo de participar, de criar coisas, de errar, nós erramos também, todos nós erramos, o erro faz parte, da construção do conhecimento, mas a, o aspecto formidável dos projetos é que a gente consegue rapidamente corrigir os erros, porque todas essas páginas são editáveis. Então, temos a página inicial com a apresentação, temos numa segunda aba todas as oficinas anteriores, então vocês podem aproveitar aí uh, esse período de férias, de relaxamento de final de ano, na noite de Natal, por exemplo, você pode deixar de lado um pouquinho o amigo secreto da família e assistir uma oficina que nós fizemos ao longo de 2020. Brincadeira essa parte, obviamente uh, o convite é sério para que vocês assistam isso no momento oportuno, talvez não na noite de Natal, mas em algum dia antes ou depois disso. Temos todas as oficinas aqui, lembrem-se as oficinas estão sendo gravadas, todas elas, e serão disponibilizadas tanto no YouTube quanto no Wikimedia Commons. Uh, depois que essa oficina se, se encerrar, ela entrará aqui também como a sétima oficina. Temos uma série de materiais compilados aqui na aba de materiais, por supuesto uh, slides das oficinas, temos os vídeos, materiais de apoio. Vou falar um pouquinho mais do Wikipédia de AZ logo mais. E também, por fim. Temos uma aba na qual vocês podem assinar como participantes uh, ou pessoas interessadas nessas oficinas, sempre que houver de nossa parte uh, alguma tentativa aí de comunicação relacionada a essas, ofi essas oficinas, se o nome de vocês estiver presente aqui, será uh, um mecanismo bastante positivo para que a gente consiga chegar em contato uh, e... com vocês todos. Então, vou sair agora da, do compartilhamento da minha aba do navegador e voltar para o compartilhamento da minha aba da apresentação. Uh, falando desses materiais de apoio, a Giovana já havia comentado na, na oficina anterior, nós estamos fazendo uma segunda versão do Wikipédia de AZ, que é uma brochura que foi desenvolvida em, lá em 2014 2015, nós temos aí um intervalo quase de cinco anos, portanto, por mim, uh, na época, no contexto de um programa capitaneado aí pela pela Fundação Wikimedia, que ficou conhecido, ficou conhecido como Projeto Capitalizador, a gente está fazendo uma versão revisada, atualizada, com conteúdos uh, aprimorados, no, aqui agora, no contexto do Wikimovimento Brasil. A gente vai carregar uma versão final agora em dezembro, temos uma versão preliminar disponível no link acima, e por mais que a gente já esteja aí no processo de finalização, claro, uh, comentários são sempre bem-vindos. Nós fizemos algo que ainda não estava pronto na última oficina, e agora nós temos uh, o set completo, na última oficina tínhamos apenas o primeiro, é uma série de vídeos educacionais, muitos professores, muitas pessoas envolvidas uh, na utilização dos projetos Wikimedia no contexto educacional sempre pediam isso, soluções de problemas, de dúvidas de, de edição de maneira rápida, principalmente por vídeo, e a gente tá, tem tentado solucionar isso com a criação de um conjunto de, de, de vídeos que, até o presente momento, está em, de número 6, mas a nossa ambição é aumentar isso ao longo de 2021. Temos vídeos para sobre como criar conta na Wikipédia, sobre a utilização da página de testes, sobre como carregar uma imagem no Comus, como inserir essa imagem na Wikipédia, como inserir referências e como inserir predefinições. Todos esses vídeos estão no nosso canal do, do YouTube, Todos esses vídeos já estão no Commons e vocês vão conseguir também acessá-los a hora que eu disponibilizar aqui uh, o slide dessa apresentação. Na Wikiversidade, eu já coloquei bem aqui ao lado, à direita, numa coluna, o link encurtado para cada um deles. Uma outra, uma outra plataforma, um outro suporte, um, um outro hub, digamos assim, de ferramentas de suporte de utilização dos projetos Wikimedia no contexto educacional, foi desenvolvido aí pelo Colégio do México, em parceria com diversos grupos ibero-americanos, uh, capítulos Wikimedia, entre eles o próprio capítulo mexicano, mas outros capítulos também, uh, principalmente falantes de espanhol, e agora, pela primeira vez, o nosso grupo também fez, fechou, uma, oficializou uma parceria com o Colégio ah, do México, nesse projeto Wikipédia e Bibliotecas, e nós vamos carregar os nossos materiais também, eles também estarão, serão, vai ser uma plataforma a mais que vai disponibilizar os nossos materiais para quem quiser ah, utilizá-los. Recomendo que vocês deem uma olhadinha, principalmente se vocês tiverem, ah, não tiverem receio aí com o, materiais em língua espanhola, há um farto material bastante abundante sobre as experiências dos nossos irmãos e irmãs falantes de espanhol, uh, que enfrentam os mesmos desafios que a gente, que é utilizar os projetos Wikimedia no contexto educacional. Uh, temos aqui a página do, do Isocactus, o Valério, que eu acredito que esteja participando aqui da, da nossa oficina, ele é um, um dos membros fundadores também do grupo, uma pessoa bastante ativa na utilização dos projetos Wikimedia no, no contexto educacional, e ele uh, criou na, nas suas páginas pessoais um compilado daquilo que ele acredita serem uh, os melhores exemplos de vídeos educacionais uh, para os projetos Wikimedia. Temos aqui alguns exemplos dele, e também, mais uma vez, isso vai poder ser acessado a partir dos links que estão em anexo. Ah, então, assine a página de participantes no nosso portal, como eu já mostrei para vocês. Ah, temos aí algum debate sobre eventuais novas oficinas, isso ainda está em stand-by agora, como a coisa vai funcionar em 2021. Ainda não temos isso definido. Mas, para participação de educadores com novos projetos, por favor, não deixe de entrar em contato por meio do nosso e-mail oficial wmnobrasil arroba wmnobrasil.org. Então, temos no Slack uh, algumas referências de posts no newsletter de educação wikimedia, post no blog do Wikimovimento Brasil, temos diversas plataformas de comunicação, mas aqui no caso das no da nossa tentativa de criar uma rede uh, de apoio a educadores, o principal é o Slack. E agradeço finalizando aqui a minha parte com um certo atraso dado à invasão. Uh, meu nome é Célio Costa Filho, para quem não me conhece, sou gerente administrativo do grupo Wikimovimento Brasil, meu username da minha conta oficial é ccostawmb, e o e-mail de contato célio.com.br. E agora, sem mais delongas, eu passo a palavra ao Alessandro, que, afinal de contas, é para isso que vocês estiveram aqui, vieram aqui uh, ouvir principalmente a experiência de quem tem atuado recentemente uh, na utilização dos projetos Wikimedia no contexto educacional. Por favor, Alessandro, a palavra é sua. Oi, Célio, obrigado. É, boa tarde a todos e a todas. Só preparar aqui a minha apresentação. Vocês todos estão vendo uh, essa apresentação? Sim, okay. ok. Então, é. Meu nome é Alessandro, como o Célio já comentou, eu sou um dos. Talvez. Tem as diferentes formas de apresentar. Ah, Célio, desculpa. Quanto tempo eu tenho mesmo? Só para eu. Quanto tempo eu tenho mesmo, Célio, para eu não me, me perder na, na apresentação aqui? São 20 minutos, é isso? Meia hora. Meia hora? Olha, mais do que eu achava. Imaginar. Bom, então, é, eu tenho participado dessas, de todas as oficinas, quer dizer, de quase todas as oficinas, né? Talvez eu seja um dos... Eu não lembro se em algum momento teve algum outro professor ou alguma outra pessoa envolvida com a área das ciências agrárias ou da agronomia, né? Então, talvez eu seja meio peixe fora d'água aqui nessa nessa iniciativa. Como o Célio comentou, né é, é bastante... Na verdade, o Célio usou um adjetivo mais... É carinhoso, mas é, é muito raro, eu acho, ver as iniciativas nessas áreas, né, da das ciências agrárias, da agronomia, da engenharia florestal, na geossciências, a gente vê muita coisa nas ciências exatas e nas humanidades, ou, ou nas ciências biológicas, e muito pouco nessa nessa área. E, e hoje eu vou contar um pouquinho sobre esse projeto que, que, eu, que eu desenvolvi aqui na UTFPR em Santa Helena, né, no extremo oeste paranaense, para quem não conhece, fica aqui pertinho de Foz do Iguaçu, é, contar um pouquinho sobre o que, que a gente fez. É, eu não consegui ainda fazer um balanço geral dessa atividade, porque a gente terminou ela na semana passada, e a gente ainda está em processo de fechamento de atividades e notas, e outras atividades vieram aí para final de ano, né? É, que acabaram tomando um pouco do tempo, assim. então, talvez hoje, nessa oficina, um pouco da ideia é que vocês, inclusive, me ajudem a fazer um balanço melhor dessa atividade, e para verificar como é que a gente pode é, construir novas, é, ou melhorar ela para o próximo, próximo ano. Então, vou falar um pouquinho para vocês do, do contexto em que eu estou inserido e do contexto em que essa atividade está tá inserida aqui na UTFPR. É Então, esse ano, esse ano maravilhoso de 2020, né, a gente tinha pouca atividade para fazer, aqui no curso, né, tá, o professor Fabrício está aí nos acompanhando, ele, ele é, no, início, até no início do ano eu estava na coordenação do curso, depois o professor Fabrício assumiu, então a gente tem uma série de atividades específicas do curso de agronomia. Né, então, é, é um curso bastante novo, a gente está na fase de implantação ainda. Nós iniciamos nesse ano, na verdade, no ano passado, a construção do projeto pedagógico, com várias alterações, né, que a UTF-PR tem, tem promovido, na construção dos projetos pedagógicos, inclusive com a questão de inclusão de mais disciplinas da, da área das humanidades, né, que no curso de agronomia até não é não é tão uh, algo tão complexo, porque a gente já tem bastante coisa da área das ciências sociais aplicadas, mas a gente começou a inserir mais disciplinas né, da área das, das ciências humanas e também a questão da, da inclusão das atividades de extensão, que, que se tornou uma obrigatoriedade, então 10% do, é, da carga horária do curso, ela precisa que os alunos desenvolvam elas na forma de atividades de extensão. E aí veio né, a pandemia, essa confusão toda né, desse ano, e a gente teve que rebolar para e lidar com essas atividades didáticas não presenciais. E aí, na utf a gente teve, talvez, talvez tenha sido um pouco de sorte, porque a gente ficou alguns meses é, discutindo sobre o que, que ia ser feito. Né? Então, a instituição tinha um pouco de incerteza se, é, se a gente iria voltar com as aulas presenciais logo ou não, então, a gente ficou desde março até agosto sem, é, sem ter aulas, né? E aí, nesse período, começaram a surgir as, as, as oficinas, né? Eu não lembro se foi junho ou julho, alguma coisa assim, é, e a gente começou a ter que desenvolver atividades didáticas não presenciais e pensar atividades de extensão, né? E aí, eu com essas oficinas da, da Wikipédia, né, eh, elas me deram a ideia de que poderia poderia ser feito alguma coisa diferente e interessante, que eu já tinha uma ideia rudimentar de, de fazer há muitos anos, mas que era algo rudimentar. Bom, eu trabalho, a minha área de formação, ela é na área de ciência do solo, né? é, e a uma das disciplinas que eu, com as quais eu trabalho no momento é da, é da área da ciência do solo, no curso de agronomia. É, então, saindo desse contexto local para o contexto global, a gente vem há algum tempo já, principalmente a partir de 2015, que foi, foi declarado o ano é, internacional dos solos, a gente vem desenvolvendo com várias instituições do mundo inteiro, né, capitaneado pela FAO, é, essa aliança global pelo solo. E essa aliança global pelo solo, ela está muito alinhada com as políticas de, de mudanças, né, de, de é, adaptação ou mitigação das mudanças climáticas, né, com os objetivos do desenvolvimento sustentável. É, e dentro dessa aliança global pelo solo, é, que possui inclusive um painel intergovernamental, né, específico de solos, com cientistas é, dos vários países, é, essa aliança ela trabalha com cinco pilares de ação né? e o segundo desses pilares de ação que é esse awareness raising né é, ele trabalha muito com a questão de mostrar para as pessoas falar mais para as pessoas fora da academia fora dos cursos das, das ciências agrárias ou principalmente é, eu acho que quem, quem mais estuda essa parte de solo vai vai ser a engenharia sanitária agronomia engenharia florestal né, a geografia, mas fora desses cursos, a gente quase não tem essa, essa formação. Quase não se tem nada sobre o solo, né, no ensino fundamental, é muito pouco, é, e, fundamentalmente, sem o solo, nós não conseguimos fazer praticamente nada. né, É o solo que a gente produz é, os nossos alimentos, é o solo que filtra as águas, né, que armazena a água que a gente consome a gente usa o solo para material de construção, enfim, uma infinidade de funções que o solo tem. E dentro desse pilar dois, então, a ideia existe uma série de diferentes de ação, né? é, principalmente, então, a questão aqui que mais eu é, me senti é, relacionado nesse momento, né, com, com essa disciplina que eu ministro, e com essa necessidade de a gente ter as atividades de extensão, no curso foi a, a parte de educação, né, e de produção de, de conteúdo, produção de material para diferentes públicos e a disponibilização desse desse material. É, e aí, né, comecei a ir juntando esses pedaços, né, as demandas da instituição, as possibilidades que que esses projetos, ou os objetivos que esses, esses projetos internacionais têm, os esforços que a Sociedade Brasileira de Ciência do Solo tem é, enviado, né? e com né, essas oficinas que a gente foi tendo é, ao longo do tempo, elas foram né, consolidando e agregando essas coisas e me permitiram construir uma, uma ideia, né? que era de produzir conteúdo, então, de recursos do solo e da terra na Wikipédia. Eu tenho aqui um exemplo para vocês, é, do município de Mariana, né, em Minas Gerais, é, e eu fiz um recorte aqui do, da seção de geografia do município de Mariana. Então, o município de Mariana tem uma, uma importância, é, O ele é conhecido por por alguns fatos que aconteceram recentemente, mas ele tem uma importância histórica também, muito grande, é com uma geografia super diversa, né? só que quando a gente chega na página de Mariana né? na Wikipédia, a gente vê que praticamente ou que as informações sobre a geografia daquele local são muito parcas. Né? Se tem muito conhecimento sobre aquela região, se nós acessarmos, por exemplo, os bancos de o banco de dissertação, dissertações e teses da Federal de Viçosa do Programa de pós graduação em Ciência do Solo, tem muita coisa sobre Mariana, né? só que são materiais que estão é, presos dentro de dissertações e teses, em repositórios institucionais, que a população praticamente não acessa. A população que precisa dessa informação não acessa. Inclusive, tanto por estar num meio é, de difícil acesso, que as pessoas nem sabem que existe, mas que também está num linguajar ainda muito técnico-científico que é, pode dificultar a utilização daquele material. Então, se nós entrarmos nos, nos, nos artigos dos municípios, né, dos, dos milhares de municípios brasileiros, a gente vai ver que, em geral, a quantidade de informação que se tem na, na parte de geografia é muito parca, Muito parca. Bom, então, vamos criar um projeto. Né? Eu gosto, eu, eu sempre quebro, fico quebrando a cabeça para tentar encontrar uns, uns nomes, uma palavra só para os projetos, né? que eu desenvolvo assim. É, acho que fica mais fácil da comunicação e lembrar o que fazer. E aí, veio a ideia do Wikipedon, né? o Wikipedon. Da onde vem esse termo? Né? Então, é, Wiki, né? não preciso explicar o que é o nosso Wiki, mas o pedon, ou o pedon, ele é um, um conceito muito importante na ciência do solo. Então, diferente das ciências biológicas, onde você tem o um indivíduo que você estuda, né, o animal, a planta, está né, ali aquele indivíduo discreto, né, que você consegue identificar os limites dele, no solo você não tem isso, né, o solo é um, um objeto contínuo só que para a gente estudar ele, a gente tem que criar um, um indivíduo arbitrário, é, onde a gente vai ter uma é, definições a partir das suas características, né, e a gente dá um nome a esse indivíduo arbitrário que a gente estuda, que é o Pedon, ou o Pedon. E é daí que vem o nosso Wikipedon, que está representado aqui nesse, nessa figura é, bem abaixo, essa figura tridimensional, que vocês nunca vão ver na natureza, porque a não ser que vocês escavem um, um buraco e esculpam essa estrutura, né? mas ela é uma representação imaginária. E aí o, o, o Wikipedia né, casou bem as duas palavras ali, é, foi bem fui feliz na, na, em encontrar essas duas palavras para designar o projeto. E aí, fruto disso, fruto dessas alterações, é, a gente fez uma breve, uma, uma pequena reorganização da disciplina que é o ministro, que é a disciplina de classificação do solo, no que diz respeito ao objetivo dela. Né? Então, como reorganizar ela é, numa perspectiva de mais desenvolver competências, né, habilidades, competências, aptidões dos alunos, né, e tentar mensurar isso, como mensurar isso, né, diferente do que se, é muito comum de, de se ver nos cursos mais tradicionais, eu vou utilizar o termo tradicionais, ou, ou clássicos, da agronomia, em que uma disciplina com essa designação, o objetivo dela vai ser, por exemplo, é, classificar perfis de solo, ou classificar o solo, né, que é uma tarefa, assim, bem... de pouca... É, vai exigir cognitivamente muito pouco dos alunos, muito aquém do que eles conseguem, de fato, e não conseguem produzir alguma coisa de, de útil para a vida deles ou para a sociedade. Então, a gente reorganizou o objetivo da disciplina numa forma de se trabalhar com a extensão e com a produção desse conteúdo para a Wikipédia. E aí, eles teriam, aí, grosso modo, quatro atividades fundamentais, quatro tarefas principais, que mais ou menos guiaram né, se constituíram enquanto etapas do nosso trabalho, que era primeiro encontrar fontes confiáveis de informação no meio físico por um determinado local com o qual eles iam trabalhar. Depois eles tinham que então sumariar essas informações encontradas, né, é, reportar relações entre as variáveis que eles selecionaram, né, então trabalhar a parte dissertativa e depois produzir um conteúdo digital para ser, ser publicado. É, que tipo de informações? Então, eu fui atrás de é, alguns grupos da, na, na, na Wikipédia para ver se havia alguma padronização sobre como colocar o conteúdo sobre os municípios, né? sobre essa parte de geografia, porque alguns municípios têm algumas informações, em alguns, a demografia está dentro da geografia, e aí os grupos discutem se demografia faz parte da geografia ou não faz. Aí outros grupos dizem, não, a geografia é só a geografia física, não pode envolver a geografia humana. Então, uma coisa bem... É, não tá, não tem consenso. É, eu entrei em contato com alguns grupos, não tive feedback. E aí eu resolvi adotar aquilo que, grosso modo, nós adotamos na, na agronomia, na geociências na ciência do solo, quando a gente descreve uma área de estudo, a gente trabalha, aqui a gente tem a, na, essa imagem que vocês estão vendo, é de um portal do IBGE, um portal com muita informação, né, é, geográfica, em que ele mostra algum, algum dos aspectos mais importantes que nós consideramos quando vamos estudar um determinado local, geografia, os recursos da terra de um determinado local. E aí a gente escolheu esses seis itens aqui para se trabalhar na sessão de geografia, com os alunos, né? Clima, a geologia, o relevo, a hidrografia, a vegetação e o sol. É, vamos dar uma olhada no que a gente fez. É, vocês podem acessar a página da Wikiversidade, ou vocês podem acessar direto esse link, acho que eu vou compartilhar ele com vocês aqui na, no chat. que eu acho que fica mais interessante para vocês verem o que, que a gente fez. Está aparecendo para vocês agora a página do projeto? Só para eu ter certeza? Ok. Então, aqui eu tentei organizar um, um material para os alunos, né? é... Pre trabalharem ao longo, do, ao longo do semestre. E, grosso modo, o que a gente fez? A gente tinha um grupo de alunos pequenos, os alunos estavam esperando que ia voltar às aulas presenciais, então eles não estavam muito afim de fazer à distância. Então, isso até facilitou as atividades para mim, porque era um grupo de alunos pequenos. E aí, eu selecionei é, alguns municípios, né? se vocês descerem aqui para, para a sessão aqui de seleção dos municípios, vocês vão encontrar aqui um link para é, a página que é gerada automaticamente do, do dashboard, né? e aí nós temos aqui a lista dos dos municípios com os quais nós trabalhamos. Né? Então, se eu encontraram um deles aqui, que é o município de, de Astorga, é, né, a gente vê que eu fui atrás de municípios, a gente só com municípios do estado do Paraná nesse semestre, é, ele nem mesmo tem a seção de geografia aqui. Né? É um artigo muito pobre. Então, nessa seleção inicial que eu fiz dos municípios, eu, eu selecionei é, municípios do estado do Paraná que não tinham absolutamente informação ou praticamente nada de informação é, dos recursos do solo e da terra. E aí a gente formou grupos de trabalho, então, é, e esses grupos de trabalho de três alunos, aí depois alguns grupos ficaram reduzidos, porque alguns alunos foram, foram desistindo, eles podiam, então, escolher o município com o qual eles iam trabalhar. Na sequência, eles fizeram, então, a compilação de dados e informações, então, eu deixei muito aberto para eles irem atrás é, de, de base de dados na internet, mas eles também tinham que entrar em contato com profissionais dos municípios com os quais eles estavam trabalhando. Então, eles foram muito atrás de é, escritórios da EMATER, é, secretarias da agricultura, ou profissionais liberais dessa, dessa, desses municípios, tentando encontrar informações que, que... dados e informações que estivessem disponíveis, que eles pudessem compilar e trabalhar para produzir esse material. E aí, na sequência, então, eles... É, sumarizaram essas informações, né, sobretudo para quem encontrou bastante coisa, e sempre nessa tentativa de, né, eu, trabalhando com eles, para que eles é, ficassem sempre em contato com essas, esses profissionais lá desses municípios, para que eles pudessem sempre dar um feedback para ver se o que eles estavam construindo era verídico, ou tinha alguma coisa que eles podiam contribuir de alguma maneira diferente. E aí, enfim, né, é, finalmente construir esse, esse texto, né, a gente utilizou as páginas de texto, é, e aí trabalhar com essas subseções, fazer uma breve apresentação, né, falar sobre o clima, a geologia, o relevo, a hidrografia, a vegetação e o sol. Então, a gente chegou até aí, a gente não conseguiu chegar até a parte de publicação de conteúdo digital, é, mas nós podemos... É, deixa eu colocar para vocês aqui. Bom, vocês, vocês conseguem acessar o dashboard por aqui, né? Eu vou colocar o link para vocês também. É, e aí, nos editores, né a gente pode acessar. Eu, né, eu mostrei para vocês aquele município de Astorga e vou acessar agora aqui o rascunho de teste que os alunos produziram, né, numa das páginas deles. Então, eles encontraram muito material para esse município, que nem esse município de Astorga, né, que nem tinha é, informação alguma na página do artigo da Wikipédia, eles conseguiram encontrar bastante material e produzir algum conteúdo é, sobre os recursos do solo e da terra. Tá? Bom, quais foram os problemas que é, que eu encontrei nesse, nesse processo. Né? É, a gente tomou uma decisão de dar muita liberdade aos alunos para eles é, buscarem as informações nos diferentes é, portais, nos diferentes sites que eles tinham. Tá? E aí, o que, o que aconteceu? É, eu não eu antes, quando eu trabalhei, quando eu selecionei os municípios, eu não consegui fazer uma triagem anterior para ver quais deles já existia bibliografia publicada em grande volume e quais não existia praticamente nada. Então, alguns alunos acabaram tendo mais sorte nesse processo do que outros. Tá? Então, alguns encontraram muita coisa, conseguiram fazer o trabalho muito rapidamente e alguns acabaram sofrendo muito, né, porque não encontravam absolutamente nada, e alguns vai acabar até desistindo, talvez, por causa desse processo de não encontrar informações. Né? É, então, é algo que, para a próxima edição, nós provavelmente vamos ter que encontrar uma outra maneira de se trabalhar com isso, é, para evitar esse tipo de coisa. Uma das, das coisas que, eu, que a gente está pensando é, a gente trabalhou em grupos, né? esses grupos... É, como houve essas dificuldades maiores para alguns ou para outros, o que a gente está pensando no próximo semestre é fazer dividir essas etapas e fazer com que os grupos tenham que circular entre os municípios com os quais eles estão trabalhando. Então, nós teríamos uma etapa inicial, cada grupo trabalha num município, e passado um mês, por exemplo, então, eles fazem um rodízio e têm que trabalhar com, outros municípios, com outro município. Então, talvez alguém que teve bastante sorte com um município num num período, agora vai ter azar e vai ter que encontrar maneiras de resolver isso. Então, a maneira de tentar é, diluir essas dificuldades, né, até porque foi... Né, a gente tentou utilizar no dashboard aquela a, a ferramenta para eles fazerem a revisão de artigo, mas os alunos eles não tiveram é, a iniciativa, eles tiveram receio de fazer uma discussão, participar de uma discussão de um outro trabalho produzido por um outro grupo. Então, isso é algo que, que a gente vai ter que trabalhar melhor no, no próximo semestre. É, Para resolver isso. E aí, claro, é, nos faltou também, em alguns momentos, ou, ou me faltou, ter mais experiência, né, porque a gente foi. Aprendendo nesse processo, nesse, com esses alunos, é, a como trabalhar com, com, esses, com esses municípios. Então a gente teve, agora a gente tem esses vídeos, mas a gente teve bastante dificuldade no início com eles compreenderem como usar as páginas de teste. Então, as páginas de teste, para muitos deles, eles queriam começar a fazer a edição lá direto, lá no texto da Wikipedia. Né? e não tinha muito a ideia do que era fazer esse trabalho de nas páginas de teste. Outro problema que a gente teve, que, com alguns alunos, eu acho que até foi esse município de, de Astorga, né? deixa eu compartilhar ele de novo com vocês aqui, é... e aí talvez seja, seja interessante... até ouvir um pouco das experiências depois das outras pessoas, que é a própria a própria questão de como utilizar as páginas de teste. Os nossos alunos no início ou né, no, a gente decidiu que ia trabalhar somente com os a parte da sessão da geografia. Né, Ele não ia copiar aquele conteúdo todo lá da página é, do, dos artigos, ia trabalhar somente com a sessão de geografia. E talvez isso fez com que os nossos alunos perdessem um pouco a ideia de que há outros outras sessões desses artigos onde onde se colocam algumas informações. Né? Então esse grupo aqui, por exemplo, deixa eu aumentar aqui para vocês, eles eles entenderam que era importante na sessão de geografia colocar um fato curioso aqui, que uma determinada dupla sertaneja nasceu naquele é, naquele município. Né? Então, a gente vai repensar também é, como trabalhar melhor com essa página de teste, qual é a melhor estratégia, é, porque a gente quer que os alunos foquem na seção de geografia, de recursos do solo e da terra, né, e não abordem esses outros temas é, externos, né, ou, que, ou que não fazem dessa parte desse, desse item. Então, esse, esse é um, um dos desafios que a gente tem é, para incentivar para o próximo período. É, um outro desafio que vai aparecer também, tá, talvez vai aparecer um pouco nesse artigo, acho que esse é um bom artigo para mostrar os, os, as dificuldades que a gente teve, em geral, dessas informações de recursos do solo da terra com os quais a gente está trabalhando, clima, geologia, relevo, vegetação, são informações abundantes, quando a gente compara com a parte de solos. É, e aí a gente com todos os grupos né, nós tivemos uma experiência de que eles encontram muita informação sobre clima, sobre geografia bom, clima é uma coisa que está no noticiário todo dia né, ou a meteorologia, por exemplo então é uma coisa com a qual se está mais familiarizado então parece haver uma tendência em produzir mais conteúdo sobre determinados temas né em detrimento de outros então é uma das dificuldades que a gente encontrou, é, e nós, pens nós estamos ainda pensando em como fazer para que os alunos trabalhem de maneira mais ou menos é, equivalente nesses difer nessas diferentes subseções, né, é, sem priorizar uma ou outra, né, que eles encontrem mais informações, mais informações sobre elas. É, Acho que essas são as principais dificuldades. E aí, a última e principal dificuldade, que a gente não conseguiu chegar até ela, né, é a publicação desse conteúdo, né, ou fazer a solicitação de que esse conteúdo vá seja fundido lá com o artigo original daquele município. É, até porque, muito provavelmente, né, seria importante fazer uma uma revisão mais detalhada desse artigo, com certeza nós temos erros, teremos problemas aqui, com talvez, com direitos autorais, que alguns alunos ainda têm alguma dificuldade, é, que era uma das, uma das ideias iniciais, era conseguir chegar até a fase de publicação, ou de solicitação, é, de, de fusão desse conteúdo com o artigo original, fazer que isso fizesse fazer com que isso fosse parte da avaliação dos alunos. Então, você conseguiu produzir esse material, e esse material foi é, aceito para publicação na Wikipédia, então, isso significa que você alcançou uh, plenamente os objetivos da disciplina. Então, esse é um desafio é, grande que, que que a gente tem, para o próximo período, é, que eu não sei se a gente vai conseguir chegar lá, tem uma questão cultural dos alunos, deles eles têm alguns dias, algumas semanas, que eles ficam receosos de acessar a plataforma, apesar da facilidade que ela está de uso hoje. É, então, a gente tem um pouco de atraso nas atividades. Vão surgindo dificuldades ao longo do período. E... Como a gente resolve isso? Né? Então, são são assim inúmeras questões que a gente tem. É... É um, é um projeto que eu gost, gostei muito de, de desenvolver. Né? As atividades que a gente realizou, eu vi ao longo do período, né? a gente usou muito o Moodle também. Estou é, finalizando, Zé. Então, eu vi um crescimento nos alunos ao longo do período, eu via muito eles preocupados. Puxa, mas como assim? É, é, eu, eu não posso escrever lá... Como eu vou escrever e isso, vai ficar público, todo mundo vai acessar e vai ver. Então, por isso que você tem que ter cuidado, tem que respeitar as regras. Então, eu vi um amadurecimento deles muito grande. É, talvez o conteúdo não foi tão maduro, né, o conteúdo que eles conseguiram organizar não foi tão maduro quanto eu esperava que fosse, mas o processo de aprendizado, né, de, de desenvolvimento de capacidade deles, de competência deles, para aquilo que a gente pensa, né, na formação superior, é, eu entendo que foi plenamente alcançado. Então, recomendo, né, recomendo muito e, mas mais do que recomendar, eu peço sugestões, me ajudem. <risos> Obrigado, gente. Obrigado, Alessandro, excelente apresentação. Uh, peço a todos que é a... Aguentem firme com as perguntas, anotem aí no bloco de texto, no, no caderninho ao lado, uh, a gente vai ter um, um momento uh, específico para as perguntas. Agora eu passo a meia hora seguinte, portanto, das 13h10, 13h11, até as 13h41, uh, para a Isabela e para o Lucas, em nome aí do História na Wiki. Por favor, apresentem. Com vocês. Então... Boa tarde, gente, eu vou começar apresentando, se vocês virem algum, afinal, né, estamos em casa, vou começar aqui a apresentação e eu vou tentar não, não deixar ela tão é, faladeiro assim, porque acho que é uma coisa que acaba sendo difícil pra gente, né, quando tá nesse esquema online, quero tentar ser um pouquinho mais dinâmica, porque eu também gosto de falar bastante, então... Vamos lá. É, queria saber se vocês estão conseguindo ver aqui a tela, se por gentileza podem. Dá para ver. Obrigada. Então, a ideia que eu e o Lucas tivemos para trazer aqui para vocês foi pensar um pouquinho da nossa trajetória mesmo, né, já que estamos falando de Wikimedia e educação, a gente quis trazer um pouco é, da nossa trajetória pessoal mesmo, né, enquanto é, historiadores em formação, docentes em formação, e por isso que a gente colocou aí experiências, formação docente e o projeto História na então, quisemos trazer um pouco do, do que foi o nosso primeiro contato com a Wikipédia, né, acho que um dos primeiros é, encontros aqui do Wikimedia Educação foi com a professora Flávia apresentando o projeto Teoria da História na Wikipédia, então quem quiser é, saber um pouquinho mais sobre o projeto, é, também tem página no, no Outreach Dashboard para explicar tudo do projeto, enfim, é uma coisa um pouco é, disseminada entre a maioria das pessoas que acompanham é, os projetos Wiki, né. Mas, para quem quiser ver, é só jogar no Google e depois a gente pode passar também. Então, é, a gente quis trazer primeiro, assim, né, como que foi esse primeiro contato com, com a Wikipédia, né, enquanto, é, enquanto wikipedistas em formação, né, mais do que estudantes de história e é, docentes em formação trabalhando com a Wikipédia, o processo de se tornar um wikipedista e futuramente um Wikimedista, né. É, tudo começou com a gente, com é, uma proposta da professora Flávia dentro de sala de aula, né? Então, já tem essa experiência aí de colocar é, a edição de um verbete na Wikipédia como uma atividade avaliativa, né? Que é um processo muito diferente de é, uma uma intervenção na Wikipédia que, que parte de si, que parte de uma, de uma vontade é, voluntária, né, foi, foi uma questão imposta, e é interessantíssimo isso, porque é uma provocação, né, para estudantes, levando em conta, assim, principalmente, que era uma matéria da primeira fase, então, é, você já iniciar no curso com, com esse tipo de problemática, é, foi uma coisa muito interessante, e que a gente vai comentar um pouquinho mais com a é, Quais, são as, quais foram as repercussões disso, né? Então a gente teve aí é, a, a disciplina de antiguidade ocidental para trazer é, o verbete como uma avaliação. Também tivemos depois né, a elaboração aí pela Flávia e pelo Bonaldo do projeto Teoria da História na Wikipédia, e aí sim, um momento de convite, né, para todos os estudantes aí do, do curso de História de estarem entrando no projeto enquanto voluntários, né? Também tiveram pessoas que estavam ali como bolsistas, e isso também tem um papel é, bastante importante, né, no que a gente vai entender como formação de historiadores wikimedistas, né, e, e estendendo para além do curso de história, é, a formação de docentes, né, que não só uh, se pretendem é, editar na Wikipédia, para deixar a Wikipédia é, com mais conteúdo de qualidade, né, evitar justamente... É, a fama de que a Wikipédia não é confiável, de que os conteúdos colocados ali são colocados por qualquer pessoa, enfim, mas o que a gente quis trazer muito foi como é, esse tipo de iniciativa dentro da, das universidades, né, esse tipo de trabalho, é, como foi o da, do Teoria na História na Wikipédia, vou já tirar aqui da apresentação porque é, acho que não precisa. Que é, é, agora é basicamente eu falando, mas é, a gente quis trazer como que foi um, um momento muito importante de reflexão, mesmo, né? Sobre é, o que, que os historiadores têm como, como atuação, né? Onde que os historiadores podem atuar, quais são as formas de disseminação do conhecimento, né, que é, que é produzido na universidade. E é por isso que, que a gente quis colocar esse ponto de partida, né, de, de entender realmente como. É, o, o fato de existirem projetos institucionalizados, né, como esses que que a gente traz de exemplo, mas que a gente tem visto muito, inclusive aqui, pelo, pelas oficinas Wikimedia Educação, que, que tem é, se alastrado em todos em todas as instituições de ensino, como isso contribui para que cada vez mais pessoas é, adentrem o ambiente da Wikimedia, né, assim. É, então, a gente também quis trazer... É, para vocês essa dimensão, assim, do que, que formou a gente, né? E agora que eu vi que eu não parei a apresentação. Mas, enfim. Então, a gente quis trazer também como... É, esse tipo de, de prática, né, esse tipo de, de contribuição, mesmo que de início seja uma coisa que assuste, é, contribui para que novas preocupações no campo da prática historiográfica aconteçam, assim, né, então, é, pensando enquanto professores em formação, né, a gente vai, é, não só a gente teve, mas é, outras pessoas que têm contato com, com esse tipo de projeto, tem muito, muito uma visão sobre o que, que é a Wikipédia, mas também é, uma aprendizagem sobre como ela funciona. Então, não é só uma questão de introdução da Wikipédia dentro de sala de aula como um elemento paradidático em si. né? Então, a, não, não é só a proposta, por exemplo, de atividades com, com a Wikipédia dentro da sala de aula, mas é também um movimento de, é, de explicação mesmo, de compreensão sobre a plataforma. né? É, Projetos como o, o Teoria da História na Wikipédia mostraram para a gente também como é importante, e aí é, é desse momento que, que vem as ideias que a História na Wiki teve no seu começo e que depois o, o Lucas vai falar um pouco mais sobre os novos rumos que o projeto quer tomar mas é pensar também a Wikipédia enquanto o próprio objeto de pesquisa, e não só como uma plataforma onde a gente pode colocar conteúdos, né? É pensar na, na, no funcionamento dessa plataforma, né? Com todos os com todas as limitações que ela tem, mas também com todas as possibilidades que ela apresenta, né? com todos os debates que podem surgir a partir da Wikipédia, por exemplo, é, falando no campo da história, um dos principais problemas que a gente tem hoje em dia é a questão do negacionismo, né? então, tu, tu tem grandes é, eventos e, e, e, e grandes acontecimentos né? muito, muito pesados, muito negativos, como a questão do holocausto sendo é, negacionista, entrando num processo de, de serem negados, né, e, e como que as plataformas digitais, e aí no, no que importa para a gente na Wikipédia, como que isso se dá, né, como que se dão essas disputas, mas também como que se dá é, o alcance desse tipo de conhecimento, né, então, é... A gente costuma brincar que o, que o nosso trabalho na, no, no História na Wiki e, e as questões que a gente quer trabalhar são muito vinculadas a, a entender é, a Wikipédia, é, as coisas na Wikipédia e as coisas com a Wikipédia, né? assim Tentar entender ela tanto quanto um suporte de conhecimento, mas como também um objeto de conhecimento em si. né Uma coisa que a gente comenta bastante é do quanto é, desde o projeto Teoria da História na Wikipédia e agora quando a, a gente começa esse movimento né, autônomo que, é, que se tornou História na Wiki, né, e que, enfim, já adianto que é uma grande honra estar aqui, assim, a gente ficou muito contente de ter sido chamado, porque é bastante importante para a gente estar aqui, podendo é, apresentar um pouquinho da gente, apresentar um pouquinho das nossas ideias, né. mas, enfim, é, acho que, que é um, um, um tipo de questionamento que é muito relevante para a gente atualmente, né, em termos de, de construção do conhecimento, em termos de disseminação, né? E é um pouco disso que, que a gente quer pensar como, como história na Wiki, né? um pouco disso, de, daí que a gente vem, de, de pensar como nós podemos apresentar né, a, a Wikipédia e as plataformas Wikimedia para cada vez é, mais pessoas, e não só apresentar enquanto. Uh, de certa forma detentores de um conhecimento, mas muito pelo contrário trazer cada vez mais pessoas, né? Assim, formar cada vez mais é, pessoas que entendam o que, que é um verbete de qualidade, o que, que é um verbete em que faltam referências, por exemplo, que é uma das principais dúvidas, né? Muita gente pergunta a gente, como é que eu sei que isso tá bom, que isso não tá bom, e etc. E é um pouco disso tudo, assim, acho que, de forma geral, já passando a palavra pro, pro Lucas, é, o nosso objetivo com, com História no Wiki, ele começa muito, é, dessa jornada, né? de, de entrar em, em conflito com diversas coisas, né? em pensar todos os desafios que, que a gente tem enquanto, é, enquanto intelectuais em formação também, né? porque não colocar dessa forma frente a, aos processos digitais e de, de disseminação de conhecimento pelo meio digital. Né? E, e a, as plataformas Wiki como como essa ponte e esse objeto e esse suporte, essas várias denominações, ao mesmo tempo, é o que tem feito muito sentido para a gente hoje. Assim. E é isso, vou dar a palavra para o Lucas Pianta. Vocês estão vendo, gente? Eu acho que sim, né? para mim está tá ok aqui. Então, pessoal, é, pensando nessa... Nesse tudo que a Isa falou, né? De que a gente teve uma uma formação desde o começo do nosso curso de graduação, né? Uh, como historiadores e como wikipedistas também, né? com pessoas que estão produzindo na Wikipédia e pensando na Wikipédia como uma possibilidade. Né, eu acho que isso é o mais interessante dessa trajetória, assim, que... Uh, nós somos de uma, uma geração de, de historiadores formados na, na Federal Santa Catarina, por exemplo, que levam, né? Uh, em sua formação a experiência de editar verbetes na Wikipedia né? não não só de, de de ter acesso à Wikipedia né, como uma fonte de conhecimento mas também de produzir esse conhecimento lá assim eu acho que uh, isso uh, nos, nos deu né, nos traz a necessidade de, de, de pensar criticamente o próprio os próprios formatos de divulgação do conhecimento histórico né e enfim, por que eu preciso escrever um artigo por que eu preciso fazer uma apresentação né em vez de fazer um verbete né? E, e partindo de questões como essa, e partindo de, de questões de que... Uh, bom, a gente teve acesso né, a um tipo de conhecimento, né, um tipo de plataforma que nem todos os nossos colegas têm acesso, e que nem todos os professores de história têm acesso, né, uh, que a gente resolveu, então, criar o, o projeto História da Wiki. Né? O História na Wiki é um projeto de história pública, né? então, um projeto de divulgação de história, né? uh, e a história que a gente quer divulgar, né, e o que a gente quer divulgar nesse sentido é a Wikipédia então a gente cria esse projeto uh, para divulgar principalmente o funcionamento da Wikipedia, né, as possibilidades da Wikipedia, né, e para explorar um nicho, um, um né, um, uma, uma parte em aberto dessa desse dessa explosão que teve nos últimos dois anos né, de projetos de divulgação histórica, né, que é a Wikipedia, né, que porque a demanda ela, ela já existia nesse sentido, né, assim uh, a discussão em relação à Wikipedia já, já era efervescente. né, uh, e, e a gente já via Uh, desde 2011, se eu não me engano, né, já, já vinha tendo experiências com isso, como, por exemplo, a, Juliana, a professora Juliana Bastos Marques, da Unirio, né? depois a Flávia Varela e o Rodrigo Bonaldo na UFSC, os professores da Unifesp também, o, o Luiz Felipe esteve aqui na, na última oficina. Né? Então, assim, existia de alguma forma um trabalho com a Wikipédia, mas a gente sentia que também faltava um processo de divulgação desses trabalhos, né, e também um processo de divulgação de como que a Wikipédia pode ser tanto uma fonte para conhecimento histórico como também um suporte de escrita da história, né? Então foi foi nessa nesse sentido que a gente resolveu criar o projeto uh, história na wiki, né? E a, esse projeto então que buscou né desde o começo a publicação e o funcionamento das plataformas wikimedia, né? Primeiro com a Wikipedia uma, uma primeira ideia, mas depois a gente viu que não, a gente não podia ficar só nisso, né? Então a gente fez vários posts Criado dos irmãos, a gente fez carregamentos também do Commons, por exemplo, né? Uh, e pensar o Wikipédia, então, dessa forma também, uh, como as plataformas Wikimedia, é né, uma perspectiva crítica, né? Para a gente também não não uh, entrar numa de que, de que, por ser um ambiente novo, por ser um ambiente digital, né, por ser um ambiente de interação com outros públicos, a Wikipédia e as plataformas Wikimedia é um ambiente maravilhoso, né? A gente sabe que uh, tem lacunas, tem desafios, o ambiente muitas vezes é tóxico, né? E a gente também quis passar, a gente tenta passar né para as pessoas interessadas no nosso projeto e nas plataformas Wikimedia como isso é uma questão também a ser enfrentada, né, tem um, um podcast muito interessante que a professora Flávia Varela gravou na plataforma Humanas com a Giovana Fontenelle, que está aqui, se não me engano, e, enfim, falando sobre uh, gap de gênero, também comentaram um pouco sobre a questão da Marielle, eu acho que isso é muito interessante, né, assim, acho que uh, olhar para essa plataforma de uma maneira bastante crítica é uma das nossas intenções, né, e a gente também acabou criando vídeos, né, a gente fez alguns vídeos explicando algumas questões uh, básicas de funcionamento da Wikipedia, através de um vlog de reformulação do verbete História Digital, que ainda está em reformulação. A gente está uh, tentando fazer esse verbete de uh, uma forma mais qualitativa, para que ele também seja destacado, que a gente possa mostrar o projeto de destaque do verbete. né uh, E aqui estão alguns dos exemplos da nossa atuação. Né? Como que a gente age, então, nesse processo de divulgação da Wikipédia uh, e das plataformas Wikimedia. Né? Uh... esse exemplo aqui é um, é um tweet foi um tweet que inclusive uh, gerou bastante debate assim a gente foi chamado pela Juliana Sayuri que é uma jornalista exploradora né, a dar uma entrevista para ela sobre sobre essa sobre essa publicação aqui né inclusive a gente acessou ela através do Valério que nos enviou para a gente no, no Slack no grupo do Slack de educadores uh, e enfim então uh, basicamente aqui esse, esse depois tinha uma polêmica que aconteceu no verbete do Brasil Paralelo, o advogado da Brasil Paralelo não gostou do que estava escrito, a empresa queria mudar o, o conteúdo do verbete, né? E a gente achou a discussão interessante, publicou, tem uma publicação também sobre o Gender Gap, né? E também uma publicação do, da Consciência Negra, que a gente está mostrando o Instagram, né? E também o nosso Medium, então a gente atua em diversas plataformas, né? Uh, exatamente fazendo isso, né, tentando, uh, pesquisando a Wikipédia, né, pesquisando várias coisas que estão acontecendo por ali, e uh, tentando fazer com que essa, esses casos específicos, onde a gente pode criar uma história em cima, né, apresentar enquanto uma apresentação histórica, né, também sirvam de entendimento do funcionamento das plataformas, né, então todas essas, que estão aqui, essas discussões que estão aqui, né, elas uh, vêm acompanhadas de uma explicação, de cinco pilares, por exemplo, por que aquilo que aconteceu aconteceu, aconteceu daquele jeito, quais as melhores formas de se lidar com as situações, né, então, é um material que visa uh, divulgar o, fu o funcionamento da, da, das plataformas né, e facilitar de alguma forma o entendimento delas. né, E incentivar, claro, que pessoas comecem a editar. Uh, aqui são exemplos de vídeos. Né, a gente tem um canal no YouTube. Essa aqui, esse primeira análise aqui, foi um convite que a gente fez com a professora Caroline uh, da Silveira Bauer, da UFRGS. A gente chamou ela para analisar o verbete de militar brasileira. Né, e foi bastante interessante porque a gente percebeu que essas análises de verbete elas também viravam aulas, né, e a gente viu como uh, tanto essa análise quanto uma outra análise, que foi do verbete fascismo, que quem fez foi o professor uh, Odilon Cadeira Neto, da, da Federal de Rio de Fora, uh, acabam virando aulas, pequenas aulas de 15, 10 minutos que, que falam sobre uh, sobre aquele aquele tema em específico, né, e que uh, olham para o verbete da, da Wikipédia como um, uma forma de divulgar conhecimento como uma fonte histórica, né, então acho que Uh, esse é um processo muito interessante, né? porque também de alguma forma se conecta com o que faz o historiador, né? Com o processo de análise de uma fonte, né? E, e olhar para esses verbetes como fontes também é um processo bastante interessante. A gente também tem uma série de wikilatos, né? Como forma de divulgar as plataformas e divulgar também experiências, né? Uh, a gente, esses aqui dois aqui são os dois últimos wikilatos que a gente tem. É o professor Maximiliano, da Unifesp uh, que participou do um projeto de edição de verbetes de história moderno, né, junto com o professor Luiz Felipe que teve aqui nessa semana, na semana na última na última oficina, uh, e o João Peixão que, que acho que ele até teve que sair mais cedo hoje, mas ele faz parte do Ito movimento Brasil, ele uh, falou um pouco também dessa trajetória, né, como que conheceu as plataformas Wikimedia, né, como que edita, o que que faz, né, quais quais são os quais é esse trajeto, né, dentro das plataformas, então uh, é basicamente isso que a gente faz, né, a gente tenta juntar informação, né, a gente tenta Fazer uma curadoria, digamos assim, dos processos das plataformas, né, para divulgar ela para um público amplo dentro do, do escopo da história, né? Claro que muitas outras pessoas também acabam, que não são da história, né, acabam entrando também uh, nesse processo com a gente, de, de conversar com a gente, de desmarcar em algum post, olha que legal essa história, você tem que contar isso aqui. É, então é bem legal, assim, que a gente acaba que não não se limita à história, né, a gente. Uh, a gente acaba indo uh, para outros. Outros meios também. A uh, Thais, os Vica Relatos eles estão tanto no nosso Instagram quanto no nosso canal no YouTube. Se a Isa puder postar aqui os links, eu agradeço. As Vica Relatos estão, estão nessas duas plataformas e também no Wikimedia Commons. A gente tem uma categoria História na Wiki no Commons, onde a gente está tá fazendo o upload desses, desses relatos também, dos logs que a gente publicou. Uh, aqui tem alguns gráficos só para mostrar mais ou menos uh, para onde que vão nossos posts, né? Assim, a gente. Uh, Dividiu aqui em tipos de post, né? E aqui à direita também os vídeos que a gente fez, né? São oito que relatos, uh, análises de especialistas, que são a, a Caroline Bauri e de não rodeira neto, né? Uh, e os logs, né? O de história digital, da reformulação desse verde. Uh, e aqui várias questões, uh, artigos acadêmicos uh, de história que trabalham nas plataformas Wikimedia. Então a gente, por exemplo, teve contato com o Leon White, né? Que é, se não me engano, ele tá no site agora, mas é um Wikimedista atualiano conhecido, né? Pelo, pelos, pelos projetos Glam também. Entramos em contato com ele, ele nos mandou a tese dele, ele nos mandou artigos dele para a gente uh, divulgar, né? A gente uh, fez uh, resenhas né desses artigos, desses livros, uh, vários textos relacionados à historiografia brasileira, né? De, de professores de história que se interessaram por alguma questão relacionada a algum momento histórico na Wikipédia, foram investigar né e, e acabaram. É, escrevendo artigos sobre isso, né, então a gente, e também, por iniciativas como o projeto da história na Wikipédia apareceram também, a iniciativa da professora Juliana Bastos Marques, a iniciativa do professor Maxi Mendes também, então a gente tenta trabalhar de forma a divulgar a complexidade que é, né, Essas uh, o trabalho com as plataformas Wikimedia, né? para uh, chamar mais gente para mostrar as diversas uh, chances que a gente tem de, de, de, de uh, se engajar nesses projetos, né, E de criar coisas novas a partir disso. Né? E também de, de, de alguma forma, fazer com que o jeito como a história é desenvolvida hoje e é pensada hoje corresponda né, ao nosso tempo histórico, né, que é digital, né, e ao é conhecimento colaborativo também que são questões muito importantes né, para o nosso processo de, de formação, né, tanto como professores, quanto estudantes, enfim, de várias maneiras possíveis. né. E aqui a gente tem só o último slide, falando um pouco sobre nossa perspectiva de futuro, né, em 2021. Esse ano a gente fez uma avaliação positiva do, do nosso trabalho, né, a gente conseguiu fazer o que a gente tinha interesse em fazer no primeiro momento, que era divulgar o funcionamento, né, de levantar debates, levantar discussões, né, fazer com que esse debate saia de dentro desse mundo wiki né? e consiga ir para outras plataformas. né. A gente teve muitos contatos interessantíssimos com professores de história interessados em, em, em saber como a Wikipédia funciona, quais as possibilidades que eles têm de utilização. né. Isso é muito interessante, Eu acho que... isso teve até para além do que a gente esperava esse ano, né? A gente conseguiu ter uma, uma entrada muito legal com vários laboratórios, professores que nós mesmos gostamos muito, que a gente sempre sempre leu na faculdade, entrar em contato com a gente para saber um pouco mais do projeto, isso é muito interessante, né? Então a gente quer uh, no ano que vem, né? Conseguir concentrar uma atividade uh, mais interna nas plataformas, né? Que a gente consiga trabalhar para a de divulgação, mas que a gente consiga concretizar esse trabalho, né? Chamando pessoas para editar na plataforma de uma forma mais mais prática mesmo, né? Que a gente consiga fomentar isso não só com posts, mas também com formação com editatonas, por exemplo, com campanhas, né? Wikimedia Commons. A gente está agora uh, participando também da organização da festa da Wikilosofonia, que é muito interessante. Eu acho que é um primeiro passo para a gente já conseguir fazer isso, né? concretizar esse trabalho entre a Wiki. Uh, a gente também está analisando, e mim provavelmente vai acontecer, né? Esse pedido de, de grupo de usuários. A gente quer se conformar enquanto grupo de usuários para a gente também conseguir se organizar melhor. Da plataforma, né? E, e ter uh, uma, uma aproximação institucional também é né, importante. Quer dizer, a gente uh, se conformou enquanto um grupo independente, né? Da UFSC, por mais que a gente esteja na UFSC nesse momento, uh, a gente tá eu, eu e Pedro, a gente tá se formando. A Isabela tem mais alguns alguns dias aí, alguns meses só de, de faculdade também, então a gente não tem esse vínculo institucional com a UFSC e a gente quer então uh, ter essa maior liberdade para conseguir transitar em diversos ambientes, né? Então acho que a gente acha que o grupo de usuários é a melhor forma que a gente tem de fazer isso, né, de trazer mais pessoas também e a partir disso fazer, enfim, parcerias, eventos, estátunas, várias, várias campanhas, né? E a gente também quer claro manter o trabalho de divulgação, né, que a gente acha que é muito importante, é muito interessante nas redes sociais, né? E também a gente quer conseguir auxiliar os projetos, né? A gente vê que tem muita gente interessada nas ciências humanas a começar projetos de edição nas plataformas, seja em disciplinas uh, acadêmicas, seja em projetos de extensão. A gente quer também, de alguma forma, ter uma organização melhor, uma estrutura melhor para auxiliar esses projetos. E, enfim, acho que era, era, era isso. Não sei se a Isa quer complementar alguma coisa, mas da minha parte, era isso. É isso, é isso. nas perguntas a gente pode falar mais. Obrigado, pessoal. Uma excelente apresentação mais uma vez. Uh, aproveitando que vocês ainda têm oficialmente mais cinco minutos, antes da gente abrir para as perguntas mais amplas, a gente tem uma pergunta do Alessandro aqui no chat, para vocês dois. Uh, vocês comentaram que a atuação na Wikipédia perpassa toda a formação de historiadores na Federal de Santa Catarina, e aí o Alessandro pergunta se isso é feito de modo gradual. A complexidade das atividades aumenta a cada semestre, como é que isso é feito? Essa atuação ocorre em todos os semestres do curso, a atuação depende da magnitude e chega a ser considerada como um trabalho de conclusão de curso? Um, posso responder, isso Então, Alessandro, uh, na verdade, uh, não, não é... Uh, como é que eu posso explicar? Uh, enfim, as disciplinas uh, que a professora ela Varela... Uh, fez, né, foram no começo, no meu começo de curso, né, foi isso 2015, 2016, logo depois ela saiu dessa dessa disciplina, né, porque ela estava como substituta, na verdade, nessa disciplina específica, né, então, assim, esse trabalho dela, em relação aos, a, a disciplina específica de história uh, antiga ocidental se tornou um projeto de extensão, né, então, assim, a Wikipédia, ela é presente no departamento, no sentido de, é um projeto muito respeitado, né, dentro, dentro da, da própria instituição, assim, sempre que tem CPES que é a Semana de, de, de Extensão da UFSC, de mini cursos, a Flávia e o Rodrigo estão participando, né? os monitores do projeto também participam desse processo. né? Então, assim, acho que a complexidade das atividades, ela aumenta uh, mais assim, dentro do âmbito do projeto de Teoria da de Wikipedia, assim, né? dessa extensão. assim. É, mas não necessariamente dentro do curso, do departamento de história, isso seja uma, uma, uma questão constante. né? Assim, alguns professores inspirados pela Fábio e pelo Rodrigo, já fizeram também um trabalho parecido, assim, mas nesse nível de organização específico, né, e, e, e nesse nível de, de de produção de verbetes que foi projeto da história na Wikipédia, acaba que não, não teve uma continuidade gradual, assim. É, só complementando ali que o Alessandro fez uma segunda pergunta, né? Acho que como a gente tem um tempinho. É, na verdade, o projeto ele não está no, no PPC. É, a questão é que ele se tornou né, esse projeto de extensão. E, na verdade, ele acabou agora no final de 2019. Né? Então, ele foi essa primeira experiência institucional mesmo com a Wikipédia. Né? E, assim, uma coisa que, que a gente é, sempre acha muito relevante de mencionar é que essa essa experiência, né, que começou nessa disciplina e evoluiu para esse projeto de extensão, acabou por motivar é, a, o início de outros projetos ali, é, em cursos que, na verdade, não são é, nem próximos das ciências humanas, assim, é, o projeto Teoria da História na Wikipédia foi convidado para dar minicursos para biologia, para fonoaudiologia, então, assim, é um um elemento bem interessante esse da, da localidade mesmo assim né, de, de como ter um projeto em uma determinada região, que aí no caso é o CFH ali na UPSC, é, acabou por, por inspirar outros né, assim, é, mas é, é foi uma coisa, é, é um projeto que, que não tá, é, não continua institucionalizado né, ele teve o seu fim e aí agora cabe ao Departamento de História e a outros departamentos de outros cursos da UPS que é, construírem, né, novas possibilidades, assim. Obrigado mais uma vez, pessoal, parabéns, não só ao Lucas, à Isabela, mas ao Alessandro também, assim, as oficinas mantendo um nível de excelência nas apresentações formidável, e agora oficialmente eu abro às 3h40 para as perguntas gerais. A gente tem um pouco menos de tempo dado a, a tentativa de invasão que eu vi hoje, mas é, temos, no mínimo, no mínimo, mais 20 minutinhos para as perguntas. Por favor, passo a palavra a quem uh, tiver uma pergunta. Eu quero começar, já que ninguém começou, eu esperei dois segundos. Parabéns, Lucas, Isabela, Alessandro. É, eu acho que o trabalho do Alessandro é um dos pioneiros, eu acompanho a Wikipédia em inglês lá, o, a Wikedu, eu acho que não tem nenhum trabalho falando de ambiente físico, de descrever o solo, a vegetação, das das cidades do Brasil dos das cidades do Paraná é um trabalho espetacular que o, o Alessandro está fazendo né em pequena em pequena escala e modelo para os outros e ao mesmo tempo relacionado com a história porque ele está selecionando as fontes está vendo toda essa dificuldade que tem que a gente tem que ler o trabalho dos alunos antes de publicar que é um trabalho é, que nós da, da universidade nos preocupamos, claro, não vamos, e a gente está usando página de teste por isso, né? Quero dar parabéns ao Alessandro, é, todas essa, essas suas indagações e, e, e os comentários de vocês, a gente já, a gente tem passado aí ao longo do tempo, e vocês estão ajudando a gente a, a construir esse... esse esse embrião da ligação da ciência, com, da ciência brasileira com a, com a Wikipédia, né? Eu vejo que o trabalho do, do Alessandro tem o potencial de depois servir de modelo para a Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, cada universidade cuidar do, de, dos 10 verbetes da sua mesorregião, até de acordo com, com aquelas coisas da Wikipédia, a gente pode, at, poderia atribuir, né? E, ao mesmo tempo, é um, é um trabalho, como disse o Alessandro, é, abaixo da exigência que a gente tem para o pessoal. Né? É, é muito fácil de fazer isso para a Wikipédia, né? é questão de, do treinamento mesmo, e, ao mesmo tempo, serve de base para o pessoal da história lá, contra os negacionistas como um todo você fazer o levantamento da cobertura vegetal, original, qual era a vegetação, o que está, que qual o uso do solo o atual, é a coisa mais banal para vocês mapearem o uso do solo e colocar nos verbetes. E o pessoal da história utilizar essas fontes para combater os negacionistas das queimadas, aí que a gente tem uma nova classe no Brasil, né? negacionista de queimada, o Brasil é pródigo e negacionistas da ditadura, negacionistas da queimada, negacionistas de tudo, nós temos as nossas, as, a nossa própria espécie de negacionista, né? E a gente acredita, pelo menos, que essa popularização da ciência, como, dizem, como diz o pessoal da SBPC, ou divulgação científica, que vocês estão fazendo, é um, um fermento que vai que a gente quer transformar num, num trabalho institucional mesmo, vai ficar muito bonito. Vocês estão de parabéns pela iniciativa e os percalços, é como o Alessandro Capitô, né? A gente está aprendendo para caramba só com os, os percalços, né? Parabéns. Bom, obrigado, Valério. O Valério foi uma das pessoas né, que, junto com o... O João e a, e a Giovana me ajudaram muito aí nesse processo, com as minhas dúvidas que eu inundei eles. E, e de fato, né a gente está tentando... Então, a gente trabalhou como um projeto piloto agora, a gente quer preparar um relatório e ver como é que as coisas vão andar no próximo semestre. E aí, tentar levar para a Sociedade Brasileira de Ciências do Solo, que, para mim, é muito fácil, né? A minha orientadora de doutorado é a presidente, então... Eu manda um WhatsApp para ela, ela né, responde. É, para a gente tentar, de fato, tornar isso algo que se aplique em nível nacional. Né? Se a gente tiver, é, é muito fácil. Né? Você tem gente com grande capacidade para fazer isso. E aí, esse aspecto né, do, uso do, do uso da terra, a gente não inseriu ainda no projeto, é uma coisa que, que a gente quer inserir, é, mas aí a gente está pensando em... em tem um pouquinho mais de, de cargo na né, disciplina, né? Ele vai demandar algumas coisas a mais. E aí, né? o, o, o João Ribeiro colocou ali do OpenStreetMap, né? Que o Célio comentou antes comigo. É, que poderia muito bem é, contribuir trabalhando no OpenStreetMap, né? Então, a gente não, não trabalha ainda com isso. É, dependeria daí dos alunos ter algumas outras, alguns conhecimentos prévios, né, de dados geográficos, de trabalhar com mais satélites, que eles ainda não têm, mas são coisas que estão em, em mente, assim, né, a gente está fazendo uma reformulação do currículo, e são coisas que a gente, de fato, tem tá em mente, né, porque os dados estão aí, né, o, o, a minha grande crítica, né, é, eu lembro, eu e os meus colegas de mestrado, a gente brigava com os professores, porque as nossas teses e dissertações, os dados morriam dentro da, dos armários lá, né? isso é tem que ir para a população, tem que ir para a população. Agora a gente está encontrando maneiras de, de se fazer isso, tomara que dê, que dê certo, né? que mais pessoas nos auxiliem. Entrem nesse, subam nesse barco, né, Sérgio? Vamos lá, pessoal, mais perguntas? Do Lilma. Bom, uh, da minha parte, a Universidade tec uh, Tecnológica ou de Tecnologia? Tecnológica, tecnológica. Federal do Paraná? É. Uh, aparentemente ela já está com uma iniciativa correndo sobre a questão do, do licenciamento de conteúdos, né? E isso é algo formidável, porque nos permite alimentar os projetos, especialmente o Commons, mas não apenas o Commons, com material validado de confiança de conteúdos acadêmicos. E aí minha pergunta para o Lucas e para a Isabela, se vocês conhecem alguma iniciativa parecida dentro da Federal de Santa Catarina, e, independentemente da resposta, seria algo formidável para o grupo de vocês capitanearem aí dentro, uma iniciativa de, eu chamaria de advocacy, né, mas de fomento da utilização de licenças abertas Especialmente em plataformas com bastante conteúdo ou acervos de museus, etc. E o João lembra que sem restrição de uso comercial e de obras derivadas. Mas, Lucas e Isabela, por favor. É, em relação a, a iniciativas como essa, na não, UFSC eu não eu não sei, eu não conheço, é, mas, uh, enfim, eu, eu uh, essa semana semanas, faz duas, três semanas agora, não vou lembrar, eu defendi meu trabalho de conclusão de curso, uh, e, o e o coordenador do curso era um dos, dos dos dos membros da banca, e ele levantou essa questão, né, ele falou assim, putz, que interessante seria se a gente pudesse, né, ter trabalhos de conclusão e, e trabalhos que se envolvessem, se engajassem, né, uh, nesse tipo de iniciativa, que no caso eu estava falando sobre a Wikipédia no trabalho, né, em relação a isso, assim, eu acho que é uma uma boa questão para levantar também para eles, assim, né, para deixar de, de, e, enfim, essa própria iniciativa da, da UTF-PR eu acho que é muito interessante, ela pode servir de, de base, né, para que várias outras universidades sigam esse, esse caminho, né, e eu acho que a UFSC uh, tem uma um histórico digamos assim né de, de, de sempre adotar esse tipo de iniciativa assim uh, relacionada ao conhecimento aberto de divulgação do conhecimento acho que pode ser bastante interessante uh, para a própria universidade né acho que é uma uma coisa inclusive que vou conversar com o meu orientador que é o Rodrigo para a gente ver como que isso pode ser feito boa boa questão vocês se tinha mais alguma coisa Sélio que tu tinha me perguntado desculpa Uh, não, a minha, a minha questão era, pelo menos agora, nesse momento, foi, foi essa relacionada às licenças, né? E a minha sugestão, se vocês me permitem, é... Eventualmente a gente vai com muita sede ao pote ou de uma maneira muito ambiciosa, mas a ideia... Pequenos relicenciamentos podem servir como um piloto, como algo que façam as organizações, as instituições a perderem o medo disso, né? Então porque se você chega, as pessoas têm muito medo da questão do uso comercial, então, tem uma série de estratégias que eu imagino assim, que dá para você fazer com que as pessoas enxerguem essa questão com outros olhos, mas isso a gente pode debater no Slack, em outro momento eu não quero monopolizar o espaço aqui. Por favor, pessoal, mais perguntas? Eu tenho mais uma série para o Lucas e para a Isabel, que é uma das, até o... Desculpa, o Luca. Acho que é o Felipe levantou a mão. Vou deixar o Felipe fazer a pergunta, porque eu já falei demais hoje. É, boa tarde, pessoal. É, eu acho que eu vou um pouco na, na linha do que o Célio falava, mas é uma pergunta para todos, na verdade, né? Porque eu fico pensando, minha área é da física, né? Eu estou na UFC também, não né? fazendo mensagem. E aí. Eu fico pensando nessa questão de fluxo de informações. Claro que a gente tem duas áreas distintas aqui, né? Uma da área da, das agrárias, aí, né? Do plano solo. E o pessoal da história na wiki falando sobre história, né? A, a princípio, dois campos diferentes. Eu não enxergo como diferentes, mas a gente trata como diferente, né? Mas eu fico pensando no fluxo de informações. Como é que vocês enquadram esse esse trabalho que a gente faz de a informação e alimentar a Wikipédia os outros projetos é, é, dessa maneira, né? em um termo né, que o pessoal fala né, dentro da educação é mídia educação. Aqui tem outro termo, é edu-comunicação. Tem vários termos, né? Mas eu, eu vejo isso pelo lado da, da, do fluxo de informações. Eu não sei se consegue definir o que é isso que a gente faz. A gente está trabalhando com a criação e, e também com conhecimento. Mas, no fundo, consegue definir isso, esse trabalho que a gente está fazendo? É mais uma pergunta nesse sentido. Então... É, assim, eu acho que, que essa bomba eu deixo para os meus colegas responderem, mas, assim, uma coisa que eu queria é, colocar em relação ao que você está trazendo é uma coisa que, que a gente no História na Wiki vem debatendo muito, que é justamente é, mostrar para as pessoas que esses dados existem, né? Por exemplo, um, um uso bem prático disso. É, todo mundo que trabalha com licenciatura precisa montar slides. E todo mundo que precisa montar slides precisa de imagens para esses slides, por exemplo. né? Precisa de, de, de conteúdos em, em, em imagem, né? pictográficos, para que possa ilustrar alguma coisa. Né? E uma coisa que não ocorre em absoluto para os estudantes de história, por exemplo, da minha turma, que estão fazendo estágio docente junto comigo, é procurar essas imagens via commons. Então, é, acho que é só um exemplozinho de, de, de necessidades que a gente precisa construir, na verdade, né, porque, assim, é, as pessoas não, não, não conhecem essas, essas possibilidades dentro das plataformas Wikimedia, né, assim, e trabalhos de divulgação, como os que a gente é, conversa, que acho que, que tem muito a ver com isso, né, tem muito a ver com, com mostrar que, que existem é, opções, né, que não jogar a imagem no Google e aí depois ter que dizer para os seus alunos, bom estava no Google, não sei quem fez, não sei de onde saiu, e enfim, acho que isso tudo se relaciona muito com o que a gente vem falando sobre é, o próprio, é, a própria questão do negacionismo, a própria questão da, da problematização das fontes, né, que é uma coisa muito atual, é, não só na história, né? mas cada vez mais a problematização das fontes é um problema mundial, né, então, acho que, que também é, é uma ponte a ser feita né, entre os projetos Wikimedia e é, esses desafios que a gente tem. Não sei se ajudou, mas fica aí mais uma pergunta. É, eu não sei se, se o Lucas quer complementar. eu Essa parte conceitual, assim... Eu... Ajudas agrárias, né? A gente chega. Entramos por último no barco. Mas eu vejo como. Uma questão de acessibilidade, né, talvez. Porque as coisas estão aí, mas o acesso é muito difícil a, a esse conhecimento, a esses dados. E eu acho que é uma. uma de certa maneira, é uma forma de. Dar acesso a quem precisa, né? A quem pagou, né? Porque. Foi quem pagou a pesquisa. Ah, bom, eu tô, não sei se eu compreendi com, ah, perfeitamente a pergunta, mas eu acho que isso toca algo que é mais amplo do que simplesmente a gente está falando de conhecimento aberto, mas é a prática da ciência aberta. Então, essa questão do licenciamento, ela é muito importante na... Né? nesse ponto, não só naquilo que a gente produz, o resultado final da pesquisa, mas todo o processo. Então, se eu tenho um banco de dados que ele é aberto, ele é acessível, ele está numa licença aberta, se eu utilizo ferramentas que estão disponíveis, que não são ferramentas fechadas, ou que são ferramentas de difícil acesso, para processar esses bancos de dados, por exemplo. Eu permito que outros, os meus pares, que outras comunidades científicas possam replicar a, a minha, a minha, o meu experimento, por exemplo, o meu percurso científico. E isso uh, se relaciona diretamente a um, uma das principais questões da epistemologia no século XX, que é a questão da verificabilidade da ciência. Claro que eu não vou entrar aqui nas minúcias de ciências humanas, ciências exatas, ciências mais experimentais, mas a questão de você permitir que os seus pares possam percorrer o caminho científico que você fez ao longo da sua dissertação, ao, seu, ao longo da sua tese, uh, tendo acesso aos mesmos bancos de dados e as mesmas ferramentas, isso é algo formidável. E a questão da licença é importante nesse ponto. E aí, isso toca esse ponto que eu disse que é muito maior, que é o da ciência aberta não basta você lá no final publicar a sua tese, o, o seu artigo numa licença aberta, isso é importante também, mas você permitir que as pessoas tenham uma visão do todo, um acesso a, a, a reproduzir os seus passos e verificar se você cometeu erros eventualmente ou não, e, volta a dizer aqui, cometer erros não há problema nenhum nisso, uh, e, e isso que eu acho que é o o, o ouro, digamos assim, da prática científica. Não devemos nos privar disso, não devemos nos envergonhar disso. E aí, mais uma vez, conhecimento livre, licenças, isso toca todas esses, todas essas etapas. Pessoal, minutos finais. Não, claro que a gente, a ideia, volta a dizer, a gente manter contato, existem inúmeros canais para que a gente mantenha contato. Uh, existe até um canal não oficial aqui, mas cito, uh, vocês conseguem encontrar muitos de nós no Telegram, no, no grupo da Wikipedia do Telegram, é, é um grupo bastante ativo, uh, mas já também, volto a dizer, o Slack, o nosso, em, manda um e-mail, que é disponível não só no, na nossa no nosso portal de educação da Universidade, mas também nas próprias apresentações, Eu, quando a gente encerrar essa oficina aqui no dia de hoje, isso não significa que a gente vai encerrar contato, mas caminhamos aqui para os minutos finais da, dessa oficina do dia 16, mais perguntas aí para o Lucas, para a Isabela, para o Alessandro, Eu tenho, eu eu tenho uma... Ah, Valério, vai lá. Eu queria perguntar para eles, eu estou vendo que a gente tem, estamos o Brasil, Brasil bem representado e tal, é, qual a abertura aí para nós é, apresentarmos no, nos cursos de vocês as nossas, as nossas atividades é, também como uma forma de apoiar o trabalho interno, esse trabalho burocrático aí, é, de convencimento institucional que a gente, vocês estão comentando. É, eu estou pensando, nós somos aqui 25, é, nessa época de pandemia, interessados, realmente interessados e motivados com esse trabalho. É, que a gente pode pensar em, em além dessas, dessas nossas oficinas que estão sendo, é, está ficando esse registro muito interessante do que, do que vocês estão construindo, do que nós estamos construindo, mas também eu acho que uma, vai ser uma, uma possibilidade para o nosso grupo fazer essa proposta mesmo de casar uma atividade do Lucas com, com o Alessandro, é, o Lucas apresentando o pessoal da história e o Alessandro fortalecendo lá com, com o pessoal de casa. Eu também enfrento essa mesma dificuldade, eu estou vendo trabalhos legais que vocês estão fazendo e estou querendo, é, procurando maneiras, o Lucas talvez tenha... está tenha, é, tendo boa habilidade para fazer essa divulgação, ele está em todas as mídias, né? O é, que, que vocês acham dessa ideia? Valério, desculpa, eu não sei se eu entendi direito uh, qual é a, a ideia especificamente. Uh, é, seria jun, fazer o, juntar um grupo para ir até a, a universidade e apresentar a possibilidade, enfim, tentar fazer o convencimento de, de, de, de trabalhar com conteúdo aberto, seria isso? Isso, isso. Já a partir dessas nossas relações que nós estamos criando aqui, é, de Ilhéus com Floripa, com o TPFR, falei certinho, Alessandro, o TPFR, é, o ESC, é, Sampa, Casper, USP, então acho que seria. Eu, eu, pelo menos, estou achando assim, isso uma coisa interessante da gente combinar, de, de, quando vocês pensarem, sei lá, em eventos internos, eu tenho visto tantas é, lives de Instagram no meu, no meu colegiado, algumas no limite do, da anticiência, que tem me incomodado, né? Eu acho que talvez fosse interessante a gente fazer isso, convidar o Lucas um dia aqui na é que o Alessandro, Andro, é, para meus colegas de solos? É, eu imagino que, não sei, talvez um... um acho que as pessoas, elas não, não conhecem, né? As possibilidades, e eu acho que essa possibilidade do uso no ensino, ela é... Ela é tem... Tem um potencial muito grande, e eu não sei se talvez até mesmo elaborar algum, alguma espécie de documento com essas experiências é, que possa servir, e, geralmente isso vai ter que, para ser institucionalizado, vai ter que passar pelos núcleos docentes, estruturantes, né? é, coisas nesse sentido, então, não sei se, se uma espécie de documento, talvez, em diferentes áreas pudesse servir de, de uma maneira de levar essas pessoas e aí, claro, né? Conforme as pessoas têm interesse, a gente pode, poderia trabalhar com oficinas, mas, ou alguma alguma coisa nesse sentido. É, eu acho que é super viável. Eu acho que essa essa ideia de juntar mais experiências, né? Eu acho que é muito interessante. Eu acho que a própria questão do, da TFR já é uma um, um impulso, né? Porque já existe uma iniciativa institucional nesse sentido, assim, de, de universidade, etc. Então, eu acho que de repente, a gente tentar se organizar depois daqui para conversar, tentar uh, definir, pensar estrategicamente até quem são os contatos que a gente pode fazer, eu, por exemplo, acho que o departamento de história da UFSC estaria aberto a isso, né e, e daí a gente sabe, por exemplo, que na biologia tem tem já um trabalho uh, de alguma forma com, com esse tipo de, de, de funcionamento de, de licença, então acho que a gente pode né tentar uh, talvez fazer um mapeamento melhor dessa, desses... De, de, de onde que tem gente, né, para realmente começar um diálogo mais mais específico assim, eu Super me disponho, Valéria, Se, se quiseres me mandar um e-mail depois, me chamar no Telegram também, a gente já já pode começar a pensar isso assim. E quem, claro que quem tiver também interessado, né? Valeu, Sim, não, exatamente isso, eu acho que a ideia é essa, seu galo é a estrela principal do, <risos> da live, obviamente, São né? São dois galos. É, eu vou conversar com o pessoal dos solos aqui, meus colegas da, da é, popularização da ciência lá do caminhão, para o Alessandro fazer uma apresentaçãozinha dessa aí, para ver se eu consigo atrair os também, né, a ideia de de fortalecer em casa também, eu, acho, eu gostei muito da apresentação do, do Alessandro. Eu acho que no, nessa área, como é uma área bem consolidada, talvez um, o Sturm, o Célio já fez é, os handouts, né? aquelas fichas para estatística, espécie, então, para a sua área, é, esses conceitos super básicos é o Talvez dê até para fazer um, um, um handout daquele, né? uma ficha daquela com, com instrução básica que, que pode multiplicar. Né? Você diz para como, como estruturar o, o, o, o trabalho, é isso? Isso, ah. como estruturar um verbete. Ah. o verbete. Nas brochuras, a gente tem lá as, como escrever um verbete de estatística, como escrever um verbete de veterinária o Célio que fez esse trabalho, que eu gosto muito, como escrever um verbete sobre uma espécie, se eu não estou enganado, tem uma lista bem interessante. A gente usou como modelo uma série de materiais que haviam sido desenvolvidos pelo Wikedu, uma organização que lida especificamente com educação, com o uso educacional dos projetos, e eu acabei de compartilhar com vocês o link aqui na no chat, o br.icmedia.org wiki, /brushuras. Se vocês descerem a barra de rolagem. Lá embaixo tem comunicar ciência em estatística e comunicar uhum. ciência em veterinária. Uhum. Ambos feitos em parceria. Ao, ao, ao, o apoio foi do Movimento Brasil, mas organizado aí no contexto do CP de Neuromate e FAPESP. Mas é tudo licença aberta dá para a gente reproduzir fazer isso aliás eu mais uma vez volto à ideia de que o Wiki Movimento Brasil aqui não quer uh, a gente não não se apresenta com a ambição de liderar as coisas mas no, na ideia de que a gente faça parte de um de um grupo de uma rede uh, bastante horizontal e proativa para fomentar isso tudo então mais uma vez, peço não só a presença de vocês aqui, mas palpites, uh, iniciativas, interferências. A gente vai conversando e buscando consenso e fazendo coisas que nos pareçam mais importantes. A gente consegue conduzir isso nos nossos ritmos sem problema algum. Pessoal, temos quatro e sete, mais uma vez eu agradeço aqui a presença de todos nesse dia 16 de dezembro, de todas as pessoas. Agradeço especialmente aqui ao Alessandro, ao Lucas e à Isabela pelas apresentações fabulosas. Uh, espero que os contatos não morram aqui, a gente continua enchendo o saco um do outro uh, ao longo de 2021. Volto a dizer que a ideia do relicenciamento do Advocacy é algo que dá para a gente fazer dentro das instituições, cada um na sua faculdade, por exemplo, na organização em que trabalha. Isso é algo bacana. Dá para a gente colocar como uma meta para 2021 ter pequenos exemplos, pelo menos, para que a gente possa apresentar no final de 2021, por exemplo agradecer também aos ap os apoiadores, né, da que permitiram essa sequência de oficinas. Eu disse para vocês que ela foi organizada pelo WMB, pelo Wikimovimento Movimento Brasil, mas contou com o apoio de um outro grupo de usuários, o Wikipedia Education e também com o Creative Commons Open Education. E declaro é oficialmente aqui encerrada a nossa oficina, mas antes da que a gente desligue as câmeras, eu desligue tudo. Eu volto a o, o microfone a vocês para quem quiser também falar alguma coisa. Bom, eu quero agradecer novamente a, a, o auxílio até aqui, né? Foi, acho que é uma experiência muito prazerosa, é, essa colaboração. E eu espero poder, ano que vem, voltar com novas experiências, né, desse projeto que a gente está desenvolvendo. E que sai com novos colaboradores. E desejo é, que 2021 né, seja um pouquinho melhor que 2020. Já vai estar tá ótimo. Então, gente, só agradecer a todo mundo que ficou até agora, todo mundo que aguentou a gente falando de várias, várias, várias coisas. Agradecer o pessoal do WMB pelo convite, né? Acho que foi. Foi muito massa, assim, a gente ficou bem, bem feliz mesmo de, de estar, poder estar aqui. É, e é isso, a gente se vê de novo em 2021. É, acompanhem a gente ali nas nossas redes, que é, nesse momento a gente está nessa pausa, né que a gente comentou um pouco aqui, mas muito em breve teremos novas coisas, novos projetos. E é isso. Obrigada a todo mundo também queria agradecer uh, obrigado Célio, pelo convite né obrigado também todo o Movimento é Brasil e, e demais pessoas aqui pela pela ter é comparecido né e, e sempre também nos apoiados nos incentivado bastante para a gente é bastante importante estar tá aqui né nesse nesse espaço especificamente desde do, da primeira oficina a gente acompanha né agora é muito bom estar tá, tá podendo aqui também falar um pouco sobre o que a gente faz né sempre muito inspirador né estar tá no ambiente uh, compartilhando experiências né e sabendo que enfim, a gente está na verdade, fazendo um trabalho pequeno, mas que tantas outras pessoas complementam, né, e assim, é um trabalho muito legal, né, muito realmente, que a Alessandra e a Isabela falaram, assim, é muito prazeroso e muito bom, né, poder fazer parte de ambientes como esse, então, muito obrigado, gente, bom final de ano, né, boas festas, e espero que ano que vem a gente se veja com mais fôlego. Boas festas, pessoal, bom final de ano a todos, uh nos veremos e continuamos, seguimos lá no Slack, ou, tal como eu disse, em qualquer outra plataforma de comunicação, eu, mais uma vez, recomendo também, vão lá no Telegram, digitem Wikipedia, o grupo em português, a coisa rola solta lá diariamente, e lá vocês encontram também uh, contatos do Brasil inteiro. É isso.